Aliás, eu quero que, antes de falar sobre essa ocorrência, eu quero que você veja uma imagem aqui. Pode me acompanhar, Ricardo? Dá uma olhada aqui. Aliás, Mari Verdã, o que, que você acha que tem nesse caminhão? Suco de cevada! Suco de cevada? Será, Rick? Arrisca o um palpite aí? O que, que você acha que tem nesse caminhão? Ah, com certeza não era coisa boa, não. Não, não era coisa boa é eu acho que né chocolate chocolate boa essa aí ó a gente está mostrando imagens aqui de um, um carregamento tá em uma carreta muito bem acondicionado é... puxa bastante coisa tá bem embalado tá bem embolado eu pegar aqui o um negócio aqui olha é... a gente vai mostrar aqui que esse carregamento Nada mais, nada menos que... Muito bom. 10 mil maços de cigarros, é mole? 10 mil maços de cigarros apreendidos aí. Hã? É 410? Não é 10 mil? 410 mil. 410 mil maços de cigarros. Você é quer é para consumo? É. Pode ser. Pode ser, né? o Consumo próprio. o consumo velho. próprio? Coisa e a. Por dia, é! A vida toda. <risos> Pode ser, meu viu, Ricardo. Olha, tem que fumar pelo menos um pacote de cigarro todos os dias, a vida toda, para dar isso aí. A Polícia Federal, no, é, Rodoviária Federal, inclusive, não acreditou nessa conversa de que seria para consumo próprio. E, e houve essa apreensão que foi feita durante a madrugada de hoje, em Água Clara. A apreensão... Aconteceu no quilômetro 141 da BR-262, quando os policiais deram ordem de parada para o motorista e o condutor não obedeceu e daí a polícia, logicamente, fez essa carreta estacionar. saiu O, o, o motorista saiu correndo para o matagal, as margens da rodovia, ele fugiu e abandonou a carga. Essa carga aí, a equipe da polícia, então, fez a vistoria no caminhão e encontrou essas centenas de caixas. A, a origem, logicamente, é paraguaia e todo esse material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Campo Grande. É muito cigarro, né? Eita! Olha... O Hospital do Amor vai ficar lotado se um cara pegar essa... <risos> toda essa... Toda essa carga aí. Que coisa, né? Já não bastam as drogas, agora tem também o cigarro.